Brasileira, hoje eu vou falar sobre o Mamãe Falei, criticar o Eu Avisei da Esquerda, cara. Enfim, se você tá interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara. Enfim, cara, o Mamãe Falei, fiz um vídeo falando sobre o famoso Eu Avisei da Esquerda Brasileira, cara. E eu disse... O problema do eu avisei, que é a arrogância de quem fala isso. Ah! Eu avisei, viu? Eu avisei. Bolsonaro é lixo, eu avisei. Esse é o problema, se pessoas sou arrogância na hora de falar. Eu avisei, porque isso desejou o mal. Né? Falar que avisou que o governo seria ruim, né isso é desejar o mal. Você poderia desejar algo ele pode ser bom, espero que ele seja bom, mas não. Pessoas desejavam que o governo fosse ruim, ele tá sendo, né, como todo mundo sabe. Mas enfim, o mamãe falei e mostrou a argumentação dele, que eu vou falar aqui agora, tá Você com certeza tem algum amigo na né, esquerdista que agora tá todo cheio de moral falando pra você? Eu avisei, eu avisei que o Bolsonaro, eu avisei eu... A argumentação dele é que o PT ficou fulgado, e se vocês falam que não aceitam o Bolsonaro, né, bem aquilo. As pessoas com autoridade no PT na esquerda falam Ah, eu avisei, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá Sendo que elas apoiam um partido corrupto, que é o PT Então ele criticou essa parte, tá ligado? Eu entendo totalmente a crítica do Mamãe Falei Eu concordo totalmente com o que ele falou, tá ligado? Esses, esses caras apoiam um partido corrupto, o PT E ainda por cima tem a cara de pau de dizer, ah, eu avisei, viu? Esse governo seria é um lixo, eu avisei, não sei o quê eu avisei. Sendo que são os mesmos caras que apoiam a Dilma, que acham que foi um golpe o que aconteceu com a Dilma. E eu acho os bastante triste tá ligado? Desejar o um mal pro outro... É, por causa de divergência política, ainda existia um mal para país Por causa dessa divergência, eu concordo totalmente com o mamãe falei, tá ligado? Mas enfim, se gostou desse vídeo mostrando minha opinião sobre esse assunto Do... Ah, eu avisei, não sei o que, a esquerda né? E mostrando minha argumentação sobre isso, eu concordo totalmente com o mamãe falei Como se deu para ver nesse vídeo Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo, tá ligado? Porque vai ter potencial quando a gente conseguir 500 inscritos. E é aquilo, mano. Quanto mais rápido a gente conseguir essa marca, mais rápido sai é. o potencial. O formulário tá na descrição. Então, compartilha o vídeo, tá ligado? E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve, mano. Então é isso, gente. Tchau, galera.